Você aí que achou que Ghost Recon Breakpoint já tinha se livrado das polêmicas, olha aí chegando mais uma fresquinha aí pra você. Agora tem gente aí querendo que o jogo seja removido do cânone de Ghost Recon. Vem comigo que eu vou te explicar direitinho o que é que tá acontecendo e se a história do Breakpoint pode mesmo deixar de ser oficial aí dentro da franquia, beleza? Vamos lá. Ok. Beleza, guerreiros? Satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Ruff e hoje é dia de trazer para vocês aqui algo que tem aparecido nos fóruns de Ghost Recon. Não é exatamente uma novidade, mas tem ganhado um pouco mais de força ultimamente, beleza? Então vamos falar um pouco aí sobre isso. Mas antes, você que é um guerreiro novato por aqui, peço que já se inscreva no canal se você curte jogos de tiro, principalmente jogos de tiro tático. Esse aqui é o local exato para você estar, beleza? Então, se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos. Boa, 06. Padrão, também tá atirando com o meu fuzil fica fácil, né? Então, senhores, quem foi que disse que Ghost Recon estava morto, hein? Hum, tá não, hein? Deixa eu contextualizar aqui para vocês o que é que tá acontecendo nessa né, situação toda, porque desde que o Breakpoint foi lançado, que existe uma parte da comunidade que odeia a história principal do jogo, mas é uma coisa assim descomunal, os caras realmente odeiam com todas as forças. E é importante lembrar que a história do Breakpoint, ela realmente não é nenhuma obra-prima, né? Ela é bem fraquinha mesmo. Só que querer que o jogo deixe de ser oficial por isso é, é complicado. A gente sabe que o Breakpoint passou por uma onda enorme de hate, o pessoal basicamente reclamava de tudo nesse jogo. E às vezes a impressão que dá é que o pessoal fica meio que cavando alguma coisa nova para poder pegar no pé do Breakpoint. Mas. Enfim, o que importa é que não existe um real movimento pedindo isso, beleza? É importante deixar isso claro aqui. São algumas pessoas que começaram a espalhar essa possibilidade aí e tal. E é aquela coisa, uma pessoa vai lá e posta, outra vai lá e curte, outra vai lá e compartilha. E assim vai encontrando outras pessoas que simpatizam com a ideia e o negócio pode ir crescendo aos poucos. A gente sabe que uma ideia negativa ela acaba sendo mais forte do que uma ideia positiva. As pessoas, curiosamente, elas se engajam mais com ideias negativas, né? O cara que gosta de alguma coisa, ele só gosta e fica pra ele e tal, ele acha maneiro. De repente, ele pode até comentar na publicação ou no vídeo. O cara que não gosta de uma coisa, ele vai lá, comenta, ele compartilha, ele mostra para as pessoas, ele enche o saco, ele fica em cima, ele realmente se engaja e traz outras pessoas. Então assim, cada pessoa que não gosta de uma coisa é como se ela valesse por 10, porque ela realmente passa a trabalhar para poder derrubar aquilo, é um negócio impressionante. Mas aí, é, acho que uma pergunta que vai ser muito recorrente aqui nesse vídeo, por exemplo, é a seguinte, é possível que isso aconteça e a resposta é sim é possível realmente é possível que isso aconteça até porque a franquia é de propriedade da Ubisoft então se de repente eles acharem que vale a pena fazer isso eles podem criar o próximo jogo no caso anulando o que aconteceu com o Breakpoint. então isso sim é uma possibilidade agora se eu acho que isso vai acontecer sinceramente eu acho bem difícil que aconteça e na verdade eu nem gostaria que isso acontecesse também eu acho que por mais que a história seja fraca ela avança em várias questões aí como o desenrolar da história da equipe do Nômade por exemplo a morte do Weaver tem a história do Midas tem a, a história do Holt ali tem vários outros detalhes que se deixassem de ser cânone eu acho que atrapalharia mais do que ajudaria a gente teria que voltar muito para poder explicar várias coisas que aconteceram ali. Tá, isso não aconteceu, tal, tá, esse jogo foi anulado, esse tipo de coisa. Ia criar uma grande confusão. Então eu acho que não, que não seria uma boa coisa se isso acontecesse. Eu já trouxe aqui várias boas ideias da comunidade de Ghost Recon. Mas essa definitivamente não é uma dessas boas ideias, é uma ideia bem merda na verdade. É minha opinião, ok? Se vocês concordam aí, beleza, respeito, mas eu acho totalmente sem noção, sinceramente. Porque assim, o Ghost Recon Breakpoint, ele é um jogo com uma história fraca, como vários outros jogos que tem por aí. Então, eu acho desnecessário fazer isso, né? E aí eu volto a afirmar aqui... Um novo jogo com alguns flashbacks pontuais ali... Eles poderiam resolver alguns desses problemas de roteiro... Que as pessoas tanto batem em cima... E que as pessoas ficaram indignadas e tal... Eu nem vou falar aqui sobre a questão do evento do Exterminador... Que envolveu até viagem no tempo... Os caras foram longe, sinceramente... Colocar viagem no tempo dentro de Ghost Recon foi tenso... Mas enfim... Esses pontos aí da história eu acho melhor que a gente esqueça mesmo, né? Deixa assim de canto. Só que tem outros pontos na história que eu acho que dá pra utilizar como o próprio convite do Sam Fisher ao Nômade para poder se tornar um Splinter Cell. Eu dei outros exemplos agora, como a questão da morte do Weaver e tal. O próprio desfecho que tem ali entre o Nômade e o Walker. Eu acho que são coisas que dá sim pra reaproveitar. Lembrando que essa não é a primeira equipe que o Nômade perde. O Nômade também perdeu uma equipe no Dark Waters, e aí como vai se desenrolar tudo isso, o futuro da franquia, isso aí vai depender muito do posicionamento do próximo jogo. O período que ele vai se passar, se ele vai se passar antes ou depois do Breakpoint, eu já falei inclusive sobre isso em outros vídeos. Tem também a questão de se o Nômade vai voltar. Né? O Nômade foi um personagem que fez muito sucesso dentro da franquia. Ele ganhou tanta notoriedade, o pessoal gostou tanto dele, que tem gente que coloca o Nômade no mesmo patamar ali, do Scott Mitchell, eu ainda acho o Scott Mitchell bem acima do Nômade, mas é inegável que o Nômade realmente ganhou assim a atenção do pessoal, até por fazer parte da história recente da franquia, né, dos jogos que foram mais jogados e tudo mais, então eu acho que faz sentido que o pessoal goste tanto dele mas o Scott Mitchell ainda é o cara da franquia, está na franquia desde o segundo jogo, então é, assim não tem como tirar toda a história do Scott Mitchell dentro dessa série, mas reconheço sim que o Nômade é um excelente personagem. Então é isso, né, dito tudo isso Eu acho uma grande maluquice Esse negócio de deixar o Breakpoint De fora da franquia, né Deixar a história dele, deixar de ser Oficial e tal, sei lá Eu acho tudo isso uma grande maluquice Então deixa aí Ele onde tá e foca no próximo Beleza? Pode ter certeza que se o próximo For um bom jogo, ninguém mais Vai lembrar das maluquices do Breakpoint Aí, dos drones, do Skell Das armas laser, do Projeto Titan das viagens no tempo, e, enfim. Fizeram um monte de cagada, é verdade. Mas basta fazer o próximo jogo aí dentro dos conformes, dentro do que todo mundo imagina que deva ser um Ghost Recon, que automaticamente todo mundo vai deixar tudo isso de lado e vai focar no próximo jogo, beleza? Então é isso aí. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima.